Alô, torcida brasileira! Nesta quinta, a nossa seleção entra em campo mais uma vez para mais uma eletrizante confronto da Copa América. Vamos trazer as emoções, todas as emoções de Brasil e Peru nesta quinta, oito e meia da noite, aqui no canal no YouTube, em mais uma live do futebol. Esperamos por você. Até lá!